Vendo Luísa e Meire adormecidas, Angelina, sem conseguir entender por que ela dissera aquilo sobre um filho do Anderson, não conteve a curiosidade, sob leve intuição, de que Anne não mentira. — Minha filha, que história é essa de um filho chegando, sem você estar grávida? Será que entendi direito? Sabe, Dona Angelina, eu e o Anderson planejamos ter um filho, mas por um problema meu, anovulação, que é a ausência de ovulação regular, não consegui engravidar. Nos exames médicos a que nós dois nos submetemos para identificar a causa do problema, foi colhido material de mim e dele. Assim, lá no laboratório, Há uma coleta de esperma do Anderson que pretendíamos utilizar para a realização de uma fecundação assistida, em óvulo a ser doado por alguém. Esse óvulo, após ser fecundado artificialmente com espermatozoide dele, seria implantado em meu útero. Respirando sentidamente, exclamou, É o que vou fazer, se Deus quiser. Mas, Anne, onde você vai arranjar esse óvulo? Um, não, mas pelo menos quatro. Como assim? Na fecundação assistida, segundo a ginecologista que nos atendeu, são processadas em laboratório as fecundações de cerca de quatro óvulos, que são transferidos para o útero da futura mãe, pois há sempre o risco médio de 75% da tentativa não prosperar por rejeição desses óvulos. Como assim rejeição? Algum tipo de incompatibilidade orgânica? Volto a perguntar, onde você pensa conseguir os óvulos? Em primeiro lugar, terei que resolver dois problemas. O primeiro é quanto ao preço dessas experiências. Quanto a isso, não se preocupe, pois tenho dinheiro suficiente e com a maior alegria custearei. Qual o segundo problema? Não sei se a senhora sabe, mas quando mamãe deu-me à luz, éramos gêmeas. Oh, meu Deus! Que lindo! Então você tem uma irmã? Isso mesmo. Só que estamos brigadas há mais de um ano. relembrando Raciocinou em voz alta. Creio que com a ajuda dela poderia conseguir meu filho, isso se ela também não tiver o mesmo problema que eu. Caso não tenha esse problema e concorde com a doação, o que aconteceria? Não poderia receber em mim embriões com óvulos dela, pois isso é especificamente as normas atuais de reprodução assistida, observadas pelos médicos, não permitem. Imagino, contudo, que se ela doar embriões para a clínica de fertilização, eles poderão ser utilizados em outras mulheres e, dessa forma, poderem receber, em troca, embriões já armazenados lá de óvulos de doadoras desconhecidas. Na verdade, seria uma troca. Por que você não vai procurá-la para fazer as pazes, explicar o acontecido e pedir a ela que a ajude a ter seu filho? Não é tão fácil assim. Tenho quase certeza de que ela não vai querer participar dessa experiência. Por isso, talvez a deixe ainda mais magoada com tudo o que aconteceu entre nós e o Anderson. Espere um pouquinho. Agora mesmo é que eu não estou entendendo nada do que você está dizendo. Ernie ia explicar quando Luísa assomou a porta da biblioteca. No lar de Luísa, sua mãe, que sempre fora tratada à distância com manifesta frieza, agora foi recebida com alguma alegria. Porém, não demorou e a filha mergulhou em profunda apatia, não reagindo aos multiplicados estímulos que Angelina e Anne lhe dispensavam. Meire, que logo despertou, por sua vez não gostou de ver sua casa invadida pela avó. Menos ainda estando acompanhada pela intrusa que, ao lhe ser apresentada, se dizia ex-companheira do irmão. Quando Meire soube que Anderson fora o doador do coração para o pai, cambaleou e tombou ao chão, querendo gritar, mas a voz não lhe obedecia. A avó confortou-a quanto pôde, mas ela ficou inconsolável, chorando sem -se parar do fundo da alma havia o sentimento de amor que gritava pelo irmão mas a consciência falando ainda mais alto gritava-lhe que ela era a culpada da morte dele só agora percebia o quanto o amava por dois dias a avó tentou acalmá-la fazendo-a ver que existem desígnios dos quais não fugimos Meire só conseguiu equilibrar-se quando Angelina disse-lhe com firmeza. Deus não erra jamais, e amando por igual aos seus filhos, não podemos nem devemos nos revoltar contra os acontecimentos que alcançaram seu irmão e seu pai. Não sabemos os motivos de tudo o que acontece com todos, mas a justiça divina nos dá a certeza de que as causas, por vezes desconhecidas, são sempre justas. Colocou a mão no ombro da neta e continuou. Se o Anderson deveria, nesta vida, ajudar o pai dessa forma tão profunda, mesmo que você não fosse o agente do processo que desencadeou tudo o que aconteceu, de uma forma ou de outra o transplante aconteceria talvez ele desencarnasse por um acidente em que sua identidade fosse da mesma maneira confundida ou talvez isso se tornasse um fato potencial para uma próxima existência terrena mas vovó sinto-me quase como assassina dele Todos os nossos erros começam a ser reparados quando nos arrependemos sinceramente de tê-los cometido e nos esforçamos em repará-los. Como reparar o que fiz? De início, ore pelo espírito do seu irmão e seja uma filha amiga dos pais nestes momentos em que os dois sofrem com a doença, com a perda do filho e com a filha que não lhes dá nenhum carinho há tanto tempo. Depois, bem, depois, Deus colocará à sua frente incontáveis oportunidades de reconstrução. Como vou saber o que Deus quer de mim? Ouça apenas seu coração. Somente no terceiro dia, após o transplante cardíaco, visitas a Ari foram permitidas, sob severas recomendações médicas. Não contar nenhum fato que levasse o paciente a emocionar-se, muito especialmente sobre a identidade do doador. Não tratar de negócios. Evitar expressões de angústia, substituindo-as por otimismo quanto à recuperação do doente não lhe levar nenhum objeto, jornal, alimento, etc., em todas as circunstâncias, sempre responder com tranquilidade a quaisquer perguntas, permanecer pouco tempo. A notícia da visita ao marido animou Luísa em parte. O médico cirurgião sugeriu que o horário fosse o das 20 horas, quando haveria mais calma na rotina hospitalar. Uma hora antes de Luísa e Meire irem à visita, Angelina, após confabular com Anne, propôs que, juntas, fizessem uma prece pela alma do Anderson e pela recuperação do chefe da casa, e ainda em favor dos necessitados. Convidaram Luísa e Meire a participar, as quais, indiferentes, aqueceram. Só se animaram, em parte, quando Anne informou que Anderson era espírita e que com ela realizava semanalmente essa reunião de preces denominada Culto do Evangelho no Lar. Reunidas às quatro à mesa, Anne tirou de sua bolsa o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, que sempre trazia consigo, abriu-o aleatoriamente e com voz embargada, iniciou a leitura do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Coincidência? Como, se a página aberta era justamente aquela em que Jesus falava moralmente de coração? E ali, naquele lar, o coração de Anderson, transplantado para o pai... Dava o tom do clima psíquico. Luísa enrompeu em pranto incontido. Meu filho, tinha puro coração. Meire, acometida de profunda saudade do irmão, a quem sempre mantivera afastado de seus pensamentos, convívio e fraternidade, numa crise sincera, de integral arrependimento, também foi sufocada pelas lágrimas. Anderson, meu irmão, só agora vejo como eu o amava. Meu Deus, perdoe-me, meu pai. Jorrando das alturas, em cascatas luminosas, flocos astrais traspassavam o teto e inundavam o ambiente logo a casa toda, de cores luminosas, iridescentes, qual se não um, mas vários arco-íris transformassem a mansão e logo todo o quarteirão num verdadeiro festival de inigualável beleza portadora da paz. Angelina, comovida, não se contendo, levantou-se e abraçou a neta demoradamente. Luísa, em lágrimas infinitas, ergueu-se também e abraçou a mãe, como há muito tempo não o fazia, ou melhor, como nunca o fizera. Anne, sensibilizada em grau superlativo, sentiu-se parte inarredável daquele contexto familiar. Também, com as lágrimas rolando-lhe abundantes pelas faces, abraçou Luiza. Meire abraçou a cunhada num gesto que a fraternidade pura comandou. A amizade entre as quatro, para sempre, estava selada. Dessa forma, abraçadas e soluçantes de alegria, formavam uma roda espiritual que encheu de luz todo o ambiente formado pelas quatro paredes da sala. Até se poderia dizer numa imaginária licença poética espiritual, que ali a mente em festa das mulheres formava a redução do círculo luminoso a um quadrado equivalente, tendo, sem o saber, encontrado assim a solução do insolúvel problema da quadratura do círculo, que tanto abala a mente daqueles que buscam a perfeição geométrica. Abraçadas de corpo e alma, as mulheres formavam um círculo, qual aquele que os atletas formam antes de iniciar uma partida importante. Por estarem numa sala, cujas paredes formavam um quadrado, a luz espiritual, do ponto de vista astral, partindo daquele círculo, iluminou o recinto por inteiro. Assim. A luz do círculo tornou-se a luz do quadrado. A paz que lhes invadiu a alma deu-lhes energia para que, a uma só voz, orassem o Pai Nosso, após o que trocaram suaves beijos entre si. Ali, o amor colocava na vitrine mental das quatro mulheres... O significado exato das expressões proferidas pelos apóstolos João e Pedro: Quem não amar não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8 E, acima de tudo, tem de intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 Quando Ari viu o doutor Renato adentrar no apartamento acompanhado da esposa, filha e sogra, não se conteve, fato que grossas lágrimas a atestaram. Luísa prodigalizou-lhe carinhos a tempos ausentes, deslembrados. Meire beijou-o delicada e demoradamente. Angelina, com um fulgurante olhar vindo das profundezas da alma, colocou a destra sobre os olhos do genro e, em gestos levíssimos, enxugou-lhe as lágrimas que teimavam em emergir, vindas igualmente do fundo da alma. Energizado, portanto, o amor, Aria olhou interrogativamente para as três. Com voz enfraquecida, inquiriu. — Onde ele está? Por que não veio? — Viajou, mas logo retornará, atalhou a Angelina com preparada calma. Dirigiu-se a Luísa. — Meu bem, nossa empresa... — Nem pensar nisso agora... Anderson está cuidando de tudo. Mentiu a esposa, também com mentira previamente treinada. O doutor Renato, captando o clima que se formava, recomendou. Lindas senhoras e jovem, nosso Ari neste momento é como um recém-nascido, pelo que não convém que nos demoremos na visita. Como ele vai viver mais uns 40 ou 50 anos, teremos muito tempo para confraternizar. Por hoje chega. Ordem do doutor. Sentou-se de bom humor, mas enérgico o suficiente para ser obedecido. A partir do dia seguinte, as visitas estariam autorizadas, mas prudentemente limitadas a um pequeno número de pessoas e, assim mesmo, com duração estipulada em poucos minutos. Tudo por ordem de doutor Renato. As mulheres retornaram à residência e ninguém teve coragem de dizer nada. Na manhã seguinte, antes de o sol chegar, Angelina, como de costume, levantou-se para realizar uma caminhada. Sempre ia de encontro à nascente e, quando o sol despontava, retornava. Um pensamento intuitivo fez-lhe ir ver a neta. Meire, sentada na cama... Olhava para o teto. Não dormir a noite toda. Angelina, com apurado senso psicológico, convenceu a neta a acompanhá-la no passeio. Foram em direção a uma praça, onde um florido jardim era propício a reflexões. Enquanto caminhavam, questionou. Você viu, Meire, como Deus é bom, mesmo de uma tragédia como a do nosso Anderson, Quantos benefícios resultaram? A senhora se refere às pessoas que receberam transplante de órgãos dele? Sim, sim. Mas muito mais importante, refiro-me aos benefícios morais. Como assim, vovó? É claro que de todos, o maior bem foi a restituição da vida ao seu pai. Mas há outras resultantes além da vida, com melhoria da vida dos outros receptores. Refiro-me à recomposição familiar de vocês. Graças a Deus! Seu pai nunca mais será o mesmo com toda aquela ganância em querer ganhar mais dinheiro. Sua mãe, que fez o culto à beleza própria, o seu projeto de vida, não terá mais condições de continuar em tão efêmera ilusão. E você, minha querida, tem pela frente todo um futuro de reconstrução. Mary ouvia, silenciosa, refletindo sobre cada frase da avó, que, em sua mente, tinha o poder mágico de formar um quadro vivo do futuro. — De todos, — prosseguiu Angelina, — restou para você a maior responsabilidade. — Por que para mim? — Porque sua mãe, daqui para a frente, vai ter que cuidar do Ari vinte e quatro horas por dia. — Papai vai ficar incapaz para o trabalho? — Incapaz, não, mas estará sujeito a um rígido esquema de diminuição das atividades, com permanente acompanhamento médico, incapacitando-o parcialmente, aí sim, para a dedicação que sua empresa exige. Completou, abraçando-o neta. E aí, minha netinha do coração, a dona Meire terá que assumir a direção dos negócios. Isso se vocês não decidirem vender a empresa. Mas, pense bem, a empresa é o sonho realizado do seu pai, além de gerar bons lucros. Se ele não a tiver mais, além da morte do Anderson... Essas duas perdas não seriam um grande choque emocional para ele, talvez fatal? — Ah, não tinha pensado nisso, vovó. — Então é bom ir pensando, pois a mim me parece que estou passeando com uma grande futura empresária. Agora foi Meire quem a abraçou e a cobriu de beijos.